Olá sejam bem vindos ao canal o poder da mente nesse vídeo darei seis passos para você conquistar seus sonhos através da lei da atração que vai funcionar em sua vida vamos lá aprender um pouco mais sobre a lei da atração algumas pessoas que assistiram o filme ou leram o livro ao segredo ficaram decepcionadas na verdade o filme foi feito com a intenção de alavancar as vendas do livro afinal na vida real as coisas não acontecem daquela forma esplanada. Existem muitas coisas a serem esclarecidas sobre a lei da atração. E porque ela não funciona para algumas pessoas. Mas acredite, a lei da atração é real tanto quanto a lei da gravidade. Existem leis no nosso universo, e sobre esse assunto devemos entender para viver melhor. Nos ensinam na escola sobre a lei da gravidade, sobre a lei da ação e reação, também um pouco sobre a lei da gestação. Na lei da gestação ou incubação, aprendemos que todas as coisas têm seu tempo certo de nascer. A Bíblia fala sobre a lei da ação e reação, como a lei da semeadura, que diz que aquilo que você planta e irá colher. Lei muito conhecida por todos. No entanto a lei da gestação é menos falada. Mas é nessa lei do universo onde dizem que todos os seres vivos têm seu tempo certo para germinar, nascer e morrer. Nessa lei também se diz que toda ideia plantada na mente é uma semente. E como tal tem o tempo certo para nascer no mundo físico, se tornar seu sonho e desejo real? Como semear e colher é uma regra na vida, assim como na física, explica que toda ação gera uma reação, e essa regra também é aplicada na lei da atração para que ela funcione em sua vida. O universo não lhe dará nada de graça, você deve dar algo, é uma troca. Agora vou te esclarecer em um exemplo prático de como essa lei funciona. Vou tomar como exemplo uma semente de pinhão. Você acredita que dentro do pinhão, exista um pé de pinheiro? Posso te afirmar que não existe um pé de pinheiro, dentro da semente de pinhão, o que existe dentro dessa semente é uma potência de energia, que todo o universo é energia pura, como todos nós já sabemos. E toda energia vibra em uma certa frequência, cada coisa tem sua própria vibração devido à sua formação química, ou seja cada substância viva tem uma determinada frequência. Dentro da semente de pinhão existe um núcleo, com um padrão de energia estabelecido vibrando em uma determinada frequência invariável, ou seja vibra sempre na mesma frequência. Quando essa semente é plantada na terra ela começa a atrair mais energia que vibra na sua mesma frequência, e mundo tudo que recebe energia cresce. Assim como nós também tiramos a energia dos alimentos, essa semente tira da terra mais energia que vibra na sua mesma frequência. A semente começa a atrair da terra ao redor dela. Partículas de energia que tenham a mesma potência de que seu núcleo. E essa energia começará a se acumular e precisará se expandir. Aí que acontece o milagre da natureza. A planta começa a crescer. Em pouco tempo ela começa a soltar as raízes. E logo ela será um pequeno broto. Então esse broto irá sair da terra. E quando esse broto sair da terra. Começará a atrair do universo partículas de energia que vibrem na sua mesma frequência. E como tudo aquilo que recebe energia cresce. Ele continuará crescendo e crescendo até tornar-se um grande pé de pinheiro, e com o tempo ele produzirá frutos, que serão o um pinhão. Um pé de pinheiro sempre produzirá o pinhão, porque ele mantém sempre a mesma vibração no mesmo padrão de energia. Concluindo, o pé de pinheiro não está dentro da semente, ele está no universo, na semente está apenas a primeira partícula de energia que dará início a esse processo todo. Nós temos um padrão de crescimento. Porém bem diferente do pé de pinheiro, nós podemos atrair energias diferentes. Atraímos para nós energias de diversas frequências, então nossos frutos serão diferentes. Essa é a diferença. Entenda que nós também vivemos e crescemos pela energia, nós comemos, e crescemos até um certo padrão. Como já foi explicado no vídeo anterior, aprendemos que para mudar os resultados da nossa vida, precisamos mudar a imagem que temos na nossa mente você precisa manter em sua mente a imagem daquilo que você quer. Como se já fosse real, como se já tivesse conquistado, para trabalhar na lei da atração. Primeiro você deve descobrir o que você realmente deseja, qual é seu maior sonho, que futuro você quer ter. A partir do momento que você descobrir o que você realmente deseja na sua vida, deve criar uma imagem na sua mente desse sonho já realizado, como se já, o tivesse conquistado, Imagine-se vivenciando os acontecimentos desses sonhos. E quando você conseguir ver nitidamente na sua mente a imagem desse sonho, Pline essa imagem passará a ser a semente que você plantou na terra fértil de sua mente. O seu subconsciente não distingue o que é real ou imaginação, e ele só vai trabalhar para que essa imagem se concretize na sua vida real. Essa imagem é a sua semente, sua mente é igualzinha à terra fértil, ela simplesmente faz crescer, tudo aquilo que você planta nela, seja bom ou seja ruim. A diferença é que a mente, atrai diversas frequências de energia. Então você irá atrair coisas negativas se colocar em sua mente coisas negativas, ela não distingue o bom do ruim. Quando apenas reclamamos de alguma situação, nossa energia tende a focar nisso e só teremos de volta mais dessas coisas, tente ver o lado positivo por trás das situações, pois aquilo que você resiste, persiste na sua vida. Dentro desta semente na sua mente existe uma partícula de energia que irá atrair mais partículas de energia, iguais a dela, para ajudá-la a crescer, até o dia em que ela irá se tornar real, em seu mundo físico. Então aquilo que um dia não passou de uma simples ideia, em forma de um pensamento, irá se concretizar em sua vida. Veja, tudo o que existe ao seu redor começou na forma de uma semente, plantada na mente de alguém. Assim como, o computador. A luz, o carro, a televisão, o avião, o celular, enfim todas as coisas hoje criadas, um dia não passou de uma simples ideia, que virou uma semente na mente de alguém, que acreditou que aquilo nunca antes criado, pudesse existir. Esse é o verdadeiro processo pelo qual você usará a lei da atração para te ajudar a conseguir realizar seus sonhos. Porém existe uma grande diferença entre a nossa semente e a semente do pinheiro, e a diferença é que a semente do pinheiro é programada para vibrar em uma única frequência. E é por isso que uma semente de pinheiro sempre irá produzir um pinheiro. Porém nós seres humanos temos a capacidade de vibrarmos em qualquer frequência, que queiramos, e é isso que acabamos fazendo com que as sementes de nossos sonhos não nasça, pois nós não nos mantemos na mesma vibração o tempo suficiente para que ele se torne real. Esse é o grande erro que as pessoas cometem ao tentar usar a lei da atração ao seu favor. As pessoas acreditam que basta fechar os olhos e imaginar alguma coisa e ao abrirem os olhos, esse objeto ou sonho estará ali na frente deles. E isso não é verdade, não acontece dessa forma. Nossas ideias, nossos sonhos são sementes, e toda semente precisa ser alimentada com energia, de energia na mesma frequência. Mas mesmo assim sendo alimentada, nossa semente precisa obedecer às leis do universo, essa ideia terá que passar pelo tempo de gestação. E por que os nossos sonhos não viram realidade muitas das vezes? É que o pinheiro não tem pressa, ele simplesmente cresce e não muda sua frequência. Enquanto nós queremos tudo hoje, e se não conseguirmos com rapidez, desistimos. Muitos pensam positivo, mas, depois, esquecem seus objetivos. Destruindo a possibilidade de concretizá-los, e depois dizemos que a culpa não é nossa, é do universo que não sabe fazer as coisas direito. Entenda que o tempo só existe para você, para o universo não existe o tempo. O que existe são leis, e essas leis são imutáveis. Devemos aceitar que elas existem e aprender a viver segundo essas leis. E elas funcionam exatamente do mesmo jeito. Se alguma coisa está dando errado é porque você está fazendo alguma coisa errada. A partir do momento que você começar a trabalhar segundo as leis, você conseguirá realizar qualquer coisa na vida pois as leis são sempre iguais, elas trabalham sempre do mesmo jeito. Aprenda a se adaptar às leis pois elas não irão se adaptar a você. Vou te dar agora os seis passos para conquistar seus sonhos através da lei da atração e ter uma vida de abundância. Faça exatamente o que eu vou te dizer agora, e a lei da atração irá funcionar 100% em sua vida. Vamos lá, então, quero que esteja com sua mente aberta por favor, para assimilar esses conhecimentos. Primeiro, descubra exatamente o que você quer, você deve ser muito objetivo em relação a isso. Não deve só dizer eu quero ser rico por exemplo, tem que ser específico. Eu quero ter uma casa de 5 milhões, quero um carro de 700 mil, quero uma renda mensal de 100 mil no mês, você precisa especificar de forma exata, para que não deixe dúvidas ao universo. Segundo, tudo que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. Então feche os olhos e visualize o que você quer conquistar. Crie a imagem desse sonho na sua mente. Se for uma casa de luxo, se imagine vivendo nessa casa. Se imagine recebendo amigos nessa casa. Seus filhos e esposa vivendo nessa casa. Terceiro, mantenha sempre essa imagem na sua mente o tempo. Todos os dias e por anos até você conseguir conquistar esse sonho. Se for uma casa por exemplo. Pegue a foto de uma casa no modelo que você queira, e veja essa foto, todos os dias, de manhã assim que acordar, e à noite antes de dormir, principalmente. E veja novamente muitas e muitas vezes durante o dia todo, até as imagem se fizer sozinha na sua imaginação. Quarto, acredite, tenha fé que irá conquistar seu objetivo, a fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a sua veracidade. Acredite nas suas capacidades, mesmo perante os maiores desafios. Ir em frente será sempre o melhor plano para vencer. O maior erro que alguém pode cometer é lutar por algo pensando que não será capaz de o alcançar. O mundo ainda dará muitas voltas e as circunstâncias desfavoráveis irão se tornar favoráveis para que você possa alcançar seus sonhos. Basta acreditar e lutar todos os dias. Por isso, mentalize coisas boas para atrair o bem e risque o não consigo, da sua mente. Quinto, peça ajuda ao seu subconsciente para te colocar na direção exata, para que você consiga realizar seu sonho, e o universo lhe responderá através do sexto sentido, que é a porta para o templo da sabedoria. O sexto sentido é a porção da mente subconsciente que foi referida como imaginação criativa, é o aparelho receptor pelo qual ideias, planos e pensamentos surgem como flashes na mente, que são chamados às vezes de intuições e inspirações. No universo existe a lei do dar e receber correto. Então você deve pedir ao universo uma direção, e ele lhe responderá através de uma ideia, lhe dará uma inspiração, lhe dará criatividade, vai colocar você fazendo algo novo ou fazendo a mesma coisa, porém de forma diferente. Você irá andar de forma diferente, ele vai te colocar na frequência exata para você conquistar seus sonhos, seus objetivos. Então fique atento aos sinais que a vida vai lhe dar. Você sabe que nada cai do céu, você precisa dar algo para o universo, para ganhar algo em troca. Não basta imaginar, é preciso agir também, é preciso ir em busca de coisas que te levem em direção a conquistar seu objetivo de ter a tão sonhada casa por exemplo. Para ter a casa, você precisa de dinheiro, para ter dinheiro, você precisa trabalhar de certa forma. Quando você seguir corretamente a lei do universo, a lei da atração irá funcionar em sua vida, ela vai trabalhar a seu favor, e você vai começar a viver de uma maneira diferente. E essa nova forma de viver será a frequência correta para que a semente de seu sonho cresça. Cada dia mais até se tornar real em sua vida. Para conquistar seus sonhos, seja no campo profissional ou pessoal, defina suas metas primeiro. Depois, empenhe-se para alcançar seu alvo. O segredo é não desistir nem parar de sonhar, acredite em você, que irá longe. Motive-se todos os dias para a vitória e seja feliz por saber que está dando o seu máximo. Sexto, tenha gratidão. Ser grato é treinar a sua mente de forma consciente para avançar. Gratidão é mais que um sentimento. É um estado de consciência, é uma lei universal. Seja grato por tudo que você tem hoje, e seja grato por tudo aquilo que ainda não conquistou. Esse passo não é fácil. É difícil sermos gratos, geralmente não somos gratos nem mesmo pelas coisas que já temos, imagina sermos gratos por algo que ainda não temos. As pessoas que não são gratas, mesmo quando elas conquistam algo, elas irão continuar olhando para as coisas que não têm, e viverão sempre num mar de descontentamento. Seja grato até mesmo pelos desafios que você está passando, eles vão te tornar um ser humano ainda mais forte. Os tombos também nos fazem crescer e a honra está no levantar. Faça uma lista de agradecimentos pelas coisas e pessoas que você tem hoje, e sinta alegria por tê-las. Se conseguir isso, com o tempo tudo acontece automaticamente, você vai ver. Acredite que é possível, que o universo saberá retribuir. Seguindo estas seis regras, você não irá se decepcionar com a lei da atração, se seguir esses passos e esperar o tempo de gestação do seu sonho que pode demorar anos para acontecer. A lei da atração existe realmente, ela é exata. Você só precisa aprender a trabalhar com ela, para conseguir ter uma vida de abundância e felicidade, que tudo aquilo que você imagina na sua mente, estará atraindo para a sua vida real. Então você tem o poder de escolher o que ter em sua vida. Se você pensa que pode, ou se pensa que não pode, você está certo, disse o empresário norte-americano Henry Ford. Sua forma de pensar é o ponto de partida do seu sucesso. A vida é uma viagem. Faça com que valha a pena. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram por favor deixem um like, se inscrevam no canal. E compartilhem esse vídeo para um amigo que irá se beneficiar em assisti-lo. Gratidão por assistirem. Até o próximo vídeo.